Você é uma nerd, você não tem dinheiro pra comprar nada, nem a sua mãe, em vez de trabalhar não, pra receber dinheiro e comprar algumas coisas. E você só queria que a sexta só usar essa roupa, eu troco de roupa ainda, você Ei. Muito... Em 2022, ela de preconceito, ela de você conhece ela o você conheceu romance? Tá fazendo foguete. Não dá nada de preconceito. Valeu!